Agora sim. Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é Thiago TGS na Trilha em mais um vídeo pro canal. E hoje estamos aqui com o nosso amigo primo. Seguinte, rapaziada, hoje, como vocês viram no último vídeo aí, deu uma mexidinha na suspensão da Hornet. A Hornet! Viemos dar uma experimentadinha de boa hoje aqui Choveu nesses últimos dias, tô cozido pra ir longe O também tá cozido Então a gente vai só dar uma experimentadinha aqui umas partes que tem um banhadinho, tem umas partes legal aqui Então fica a gente até o final Se não for inscrito já se deixa seu like e se inscreva no canal Se não for inscrito já se inscreva no canal Deixa seu like, se gostar, deixa seu joinha E bora pro vídeo Não parece tanto, mas é meio inclinada a subida e um barrão. Tem que vir na mão, uma mandando a mão. Vou descer e vou subir de novo. Oh. Uh. Rapaz do céu, do Deus! Ah. Ah. Ah. Bem louco! <risos> oh. Nossa assim. Tem que subir no embalo, velho! Tá muito liso! Rapaz! Desce ela é embaixo de novo! E vamos subir! Some Vocês ah. Ah. <risos> viram que capote? Tá muito liso, cara. Ó, acabamos de descer ali. Subimos tudo aqui. O que aconteceu? O que é isso, cara? Oh, Julião do céu, o pé na canseira. Mano, olha a situação das motocas. Pneu vira e sling, velho. Aproveitar que nós estamos aqui vamos fazer uma brincadeirinha agora. Só tá nós dois mesmo. Subida aqui, tá é um barro. Já deu pra ver aí que. Eu patinei pra galera. Então, primeiro vai subir o primo. Eu vou começar a gravar ele aqui. Vou subir correndo ali. E vamos ver como vai subir. Depois, eu vou pegar o capacete dele. ele vai gravar eu. Cola aí? Cola aí. Então, vamos embora. Vai, Julião! Hum. Lembrando que nós somos roia. Bom, Julião foi filé. Vamos ver eu agora, né? Vamos ver o que vai virar esse negócio. Vamos lá, vou pegar, pegar a moto lá. Rapaziada, hum. do céu. <risos> <risos> Yeah. yeah. saindo tá parado hoje todo tô... mundo. Seguinte, rapaziada. Assim que o canal completar 3 mil inscritos, vou estar tá fazendo dois sorteios. Assim que completar 3 mil no Instagram, vai ser feito um sorteio no Instagram. E assim que for completado 3 mil, vai ser feito um sorteio aqui no canal do YouTube. Então fique esperto, ajuda aí, compartilha. Vamos chegar logo em 3 mil que vai ter camiseta pra você que curte o canal, beleza? Olha o estado que eu deixei minha moto. Olha a situação que eu encostei ela aqui. Porque não tem condição de deixar no pezinho. que é um argila, um arenito, não sei o que seja isso aqui. E vamos ver o que vai virar. Agora o Julião tá vindo. Ô Julião, você nem sofreu, cara. Eu torcendo pro Julião dar uma deitada ali e nada, velho. Eu. Você só, só, só não trouxe capacete pra mim, né? Uh, não. <risos> não nada, não. Mas sem? É. ficou <risos> ficou <risos> ah roia ah desligou a torneirinha aí ah, qual a torneirinha da punho <risos> acreditamos então né tem outra desculpinha não Thiago e como sempre os roia fica é só um teste ó em camiseta oficina calçona jeans né <risos> olha só fui de baixo até aqui com a gasolina. Vocês viram que ela tava deitada? Eu desliguei a torneira para não vazar a gasolina e vim até aqui. Então agora eu vou tentar chegar até lá em cima e pegar o capacete, né? Tem que usar capacete. Não ande sem capacete. Vamos Tá sendo, primo! Ela tá, ela tá brava comigo, velho. Meu Deus do céu, cara! Eu acho que ela não tá muito bem comigo, cara. Pera, que agora vamos fazer o despacho dos roias. Vamos tirar a roiça desse rapaz aí. Vamos empunhar as mãos aí. Vamos empurrar as mãos. Rapaziada, eu agora que eu vi sou ruim mais do que eu achava que eu era. Rapaz do céu, que troço! Você que é o Thiago Catagrama? Ah não, é o Remo. moça garra-mato. Garra-mato. Garra-mata. Meu amigo, o que que tá acontecendo? Ah, aí rapaz, não dá altura? Vez do Julião, Vamos ver se ele vai conseguir acelerar o doce aí. Vamos ver se ele nunca pode mais uma? Ah, não, eu, ah, não, eu vou até ali só para estacionar. Ah, você tem que ir pro barro, louco. Ah, pilantra. Ele vai no seco. Vocês viram, né? Ele vai pro seco, cara. Tem que ir Ah, você ah, tem que ir pro barro, louco. Gravando aquele story aí, né? Falar em story, segue a gente aí no arroba TGS da trilha no Instagram, beleza? Lá vem o Julião pra parte moiada. Eita, mudou, velho Taca-lhe pau, Julião Ai, ah, Julião Ah, escapou <risos> A regra é clara Ele entrou pelo moiado, mas saiu pelo seco Seguinte, agora, depois de alguns capotes que eu caí O primo quer que eu dê um balão na moto dele Vamos ver como que sai a, a CR Honda Com o motor de 200 Como que eu me saio, né? Porque ela anda bem Tá violentinha, cara. É. De raio, agora eu subi aqui, não, de patinho. É isso aí galera, por hoje é só, bastante tombo, capaz e eu na subida hoje, é que faz eu no ano também. Julião, vai estar aparecendo aí o Instagram aqui embaixo do nosso amigo Julião, Júlio Caracheles, e já se inscreve, quer participar do grupo do WhatsApp, o link vai estar aparecendo aqui embaixo, e seguindo o perfil TGS na trilha no Instagram. Quando chegar a 3 mil inscritos no canal, a gente vai fazer um sorteio. E quando também chegar a 3 mil inscritos também, no Instagram, a gente vai fazer um sorteio de uma camiseta. Não vai ficar fora dessa, né? Rapaziada, fico com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!